Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o um método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa. De sete mil reais, não tava conseguindo nem dormir. gastar né? o que eu aprendi com esses caras, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida. Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. Vindo o que, velho? Desculpa. Não, fala o que foi, carioca. Eu tô curioso. Uma vez na rádio o cara ligou. O ah? Magela, você lembra? Ah? <risos> Ele me quer lembrar isso. <risos> Ô, Magela... Como é que você limpa a puna e confere depois? Ah, como você sabe se está limpo? <risos> Lembra verdade, disso, limpo, na verdade. rádio? Mas... Verdade, lembrou, verdade, Bola, verdade, lembrou? O cara que quer saber como é que você puta. sabe que o teu fio tá está limpo. É. Não, é, não e, e, e eu falo, eu respondo sempre assim, gente, é muito simples, porque... porque é muito filho eu, eu, da eu, eu limpo com a ducha higiênica, porque o papel higiênico não limpa, ele espalha. <risos> então... Tem, tem essa. essa. Agora o que preocupa. Mas você vai num banheiro que não tem a ducha, Magela? Aí já vai no, no, no, no papel higiênico. Agora eu queria. Mas como saber... é que confere? Não. Tá eu só queria saber o seguinte. É é que por que, por Qual que é o interesse no cu do cego, é? Por... Não, por que, que vocês que enxergam, <risos> fica olhando? É pra quando, é ficar, olha, quando olha. ficar limpo, você guardar pra usar mais depois? <risos> pra economizar? Ah, Eu não sei. Tá não, nem... Mas como é que você confere, <risos> brother, que tá tudo certo? <risos> ah, aí é, já é complicado. Mas, mas a, gente, a, gente, a gente sempre, a gente sempre tá, dá, dá, dá um jeitinho. <risos> Na